Não sei agora o que está falando da Gamax, nós estamos aqui com mais um vídeo de Under Simulator, e dessa vez... Eita porra... O último que saiu nesse 1 de abril, é... Esse daqui é pago, é tipo, você... mas você paga quanto que você quiser, no mínimo 0,50 dólares. Mas Burning Love é um daqueles jogos de novel, que você só clica e conversa. E eu nunca cheguei a, a jogar, eu só comprei mesmo, deixei. Então vamos ver como é que funciona esse jogo. Qual o seu nome? Meu nome. É Verusca. Ai. Eu comecei tossindo. Ai, é quase cinco da tarde. Não é quase cinco horas. Pelo menos essa é a última sala que eu tenho que checar. Ah, é quase cinco da tarde. Tá, isso aqui a gente já leu. Ah, o que é isso? Uma faca? O que uma faca está fazendo aqui? E o que isso está fazendo no chão? Não sei, amiga. Ih, eu tiro o mouse daí. Ah, vamos pegar ou falar para um professor? Hum, vamos pegar. Eu provavelmente deveria pegar e levar a um professor alguma coisa. Salva. Sim. Ok. Hum, quer dizer, isso parece estranho. Eu não deveria estar em uma caveira assustadora. É uma vergonha. Até que ela parece legal, hã? Tem sangue do outro lado. O quê? E ainda está fresco. <risos> Vamos fazer o pacto, gente. Hum... É, quer dizer, se eu... ninguém vai ver o sangue se eu colocar dentro da esqueleto, né? Ah. Ah. Onde eu estou? Ah. O que, monstros? Um mortal? Um mortal. Aqui? Aqui. Oh, que puros. curioso. Ah. É por que a cabeça dele está pegando fogo? E por que que... Parece, tipo, parece que porque ele está normal. Por que você veio aqui, eu quero saber? Você tem uma fascinação pelo cultismo? Ou você veio aqui procurando poder? Ah, eu que eu estou interessado em ti. Ah, você... Que idiota. Eu não tenho interesse em eu você, humanos, em você, criaturas desintediantes. Me diga, por que eu deveria considerar você valer o meu tempo? Eu não... Uh, eu não entendo. Eu estou interessado ah. em você. O quê? O que você quer dizer? <risos> Tem opção. Você é quente, você é sexy, eu quero casar, eu quero sair com você. Não é uma de sexy, você é sexy. O quê? O, quê? o quê? Olha sua língua mortal, você tem Qual alguma ideia é de quem que nós... que você está falando? Algum tipo de demônio? O quê? Esse, Esse não é, é meu nome. Você tem medo de ouvir meu nome real, mas você vai me chamar de demônio de fogo? Eu tenho na. Por causa do. Não! Eu tenho, eu tenho fogos! Eu sou o demônio um do de um fogo! Fome, Entendeu? Me desculpe, me desculpe. <risos> que humano está causando... <risos> me fez perder uh, a <risos> compostura. Deixe... Eu ir para um encontro com você. Porque, porque eu iria desejar isso. Porque você vai ter... Vai se divertir. Eu não tenho eu uh, raz... tipo, não tenho motivos para acreditar nas suas palavras. Vamos fazer um... É, eu faço um trato com você. Se você for no encontro comigo e não tiver nenhuma diversão, eu dou minha alma. Idiota. Você não liga pelas consequências do seu. Do seu Se você propósito? Você realmente quer que eu pegue sua eter alma eterna? Yes? Eu não posso sentir esse. Eu preciso. Eu esse... preciso sair com esse demônio. Por favor, diga assim. Esse, esse humano, humano está falando sério. É sério? <risos> então, mortal idiota, eu, eu aceito seus termos. Não tem como voltar agora. Vou no seu encontro com você. Se eu não me divertir, eu vou consumir a sua alma. Ok. Feito! Sim, ele disse sim, agora eu vou me divertir. Então, ah, onde nós vamos? Vamos para o parque. Muito bem, vamos começar o nosso encontro. Não me desaponte, humano. Ah, esse lugar é calmo. É um lugar legal, perfeito para o encontro. Não acho que você venceu, humano. Eu ainda não ainda me diverti, com, é, continue com, com isso, faça Eu o seu pior. Sei. Tudo bem, Demônio de Fogo, você pediu. Diz Cabeça de Fogo, da onde os demônios vieram, é, vamos lá, vamos perguntar pra ele. Por que, que a cabeça dele está pegando fogo? Quando um humano, quando era uma, um quando um humano vira o um demônio, eles renascem da, da forma mais apropriada. Essa forma Essa foi forma mais apropriada, foi apropriada para mim, considerando apropriado. as circunstâncias da minha ascensão como um demônio. Vamos salvar. Aqui. Ficou legal em você. P o quê? Isso é ridículo! Statement. É verdade. Ok. Ele ficou um pouco frustrado. Bom, vamos continuar. É, da onde que os demônios vieram? Quem você era antes de ser um demônio? O ano que eu respirei era 1431. Eu nasci numa família. Eu, eu, me, eu tive uma boa vida e luxúria. Tipo, eu era rico. É, mas não estava satisfeito. Eu cresci na família, tal, wealth eventualmente eu fiquei eles ficaram putos com, tipo, com a família um dele um dia a família chegou a pegar os nossos roubaram as melhores coisas minha mãe e meu pai tentaram resistir mas não tinham como vencer dúzias de pessoas de pessoas armadas eles mataram meus meus pais minha mãe e meu pai morreram e eles botaram e queimaram eles vivos não eles tipo caíram no chão e para matar eles queimaram eles vivos depois disso eles fizeram falando tudo, pegaram tudo de valor e quando eles terminaram eles queimaram o chão eu me escondi durante o ataque deles então eu escapei sem nenhum ferimento então eu vi meu meus, meus pais serem queimados vivo Desculpa. A não ser que eu falo, se eu falo que isso é idiota, não me desculpa. Pelo quê? Pelo que você teve que passar é tão triste. Oh, hum. eu pude ter a minha vingança no fim. Meu desejo de fazer vingança era tão forte que eu fiz o um ritual satânico com um olhar de demônio que interessasse em mim. Eu fiz um pacto. Eu Se eu fizesse o sacrifício, o demônio me deu poder para controlar o fogo. Eu nasci na forma que você vê agora. Eu peguei minha vingança. Eles pre presenciaram tudo o que fizeram com meus parentes e mais. Eu não fui mais bem-vindo no mundo dos humanos, então minha vingança estava completa, eu saí eu do mundo humano para o reino dos demônios. De onde os demônios vêm? Você realmente é um humano ignorante. Você acha que chegou aqui sem saber alguma coisa? Ah, pelo menos eu posso aprender de demônios legais como você. Ah, quer dizer... Sim, você tem o um grande privilégio de aprender com um demônio como eu. Brincando no, do seu lado, boa estratégia. Vai eu, um demônio humano é descartado da sua humanidade por uma troca de grande poder. Em algumas circunstâncias, requer que outro humano vire um demônio. Primeiro, o um humano fala com um demônio e o humano tem que expressar o seu o tipo, seu ódio pela humanidade e quer virar demônio. Se o demônio decidir que a humanidade, que aquele humano vale a pena, ele vai fazer um pacto. O humano vai, vai fazer um sacrifício. Depois do sacrifício, vai, ele vai garantir, vai, tipo, vai dar o poder pro demônio. É realmente incomum para um demônio julgar um humano se vale a pena. O que você vai estudar no seu dia a dia no Demon Rael? Quantos outros demônios tem lá? Porque eu só vi três demônios quando eu entrei no Demon Realm. Vamos perguntar o que ele faz no dia a dia? Tem várias poucas atividades no Demon. no lares do, dos demônios. Do, do lar dos demônios, é. tem um. onde pode ver o mundo humano. É muito tipo, interessante. É como a sua invenção televisão. Você já teve um interesse por um humano? O que eu teria? Ah, não sei, eu quero é, Quer dizer, poderia ser legal se você ficasse assistindo eles, não eu acha? nunca tive interessado, interessado em humanos como, isso. como esse. Eu, eu só sou apenas, apenas interessado, interessado nas almas dele. As, as almas deles? Um demônio, poder, demônio e poder e o tempo de vida é de determinado pelo de número de almas, de almas que ele consumiu. Como o poder, é, ele pode pegar as almas... almas, almas Aí, assim eu consigo continuar vivendo, é tipo Death Note. Alguns demônios preferem fazer a vida dele mais interessante, tipo, pegando as almas de um, de um por um. Pegando os idiotas é, excelente conseguir, é um jeito rápido. Tipo, roubando dos outros demônios. Alguns demônios são concordáveis, então pode ser divertido. toda a maioria dos demônios não são boa companhia. Que só vi três demônios quando eu entrei. Existe muitos dele, dele presente, mas apenas três se escolheram ficar visível para você. Quantos demônios tem na, no demônio? Eu nunca contei o número exato, mas eu sei que tem mais de 100 de nós. Tem algum legal quanto você? Você oh, tem? Where is this from? De onde isso veio? É, eu só estou curiosa, eu quero saber, eu quero você é tão interessante com essas coisas, eu duvido que outro demônio seja com você. Haha, <risos> ele é adorável quando fica frustrado. É, vamos perguntar outra coisa, gente. Quem são os outros dois demônios que eu vi com você? É, qual é a história dos outros dois demônios que eu vi? Você está se, você ainda, você está se divertindo? Ai... Ah, eu com humano, fazendo, respondendo, falando sobre eu, eu. Não é chato. Aham. Mas não tem erro. Você não ganhou ainda. Ah, eu acho que eu, tipo, diverti ele bastante. Agora é hora de terminar. Eu gostaria de mencionar que você parece quente. Eu não vou ser. procaído. Tentando fazer essas ideias, eu. Oh, oh. It ah! Isso é tipo legal. Você está referindo re o fato de eu ter fogo na cara. Are poor quality, you yeah. Você tem uma qualidade de puro. Uma... Un... É. Você faz o meu coração queimar por você. Bem em mim! Your flame do not affect me! Suas, suas, suas chamas não me, não me afetam! Eu estou, eu estou falando sério. Eu nunca senti isso por alguém antes. Você é especial para mim. Eu quero ficar com você, demônio de fogo. Meus sentimentos para você são tão grandes que queima mais quente do que as chamas que você pode conjurar. Se você acha isso, eu não tenho certeza. Você pode pegar minha alma agora, que eu não vou tentar parar você. Eu sim. Eu, Eu me diverti muito. O encontro foi Esse interessante. Dia foi muito... Uhum. Os itens, Edsi. Os itens. Vou até tomar meu refrigerante aqui. Eu sei seduzir uma pessoa. Provavelmente essa a, a verusca tá com o, o efeito das tetas gigantes. Eu... Eu não sei o que você fez, humano, mas de algum jeito, E o único dia você me fez sentir algo day, por você. Eu fui seduzido, feitiçado. Ah, amigo, eu quero pertencer a você. quero que você seja, a mim. Eu quero que você fique do meu lado por toda a eternidade. Eu quero ficar, tipo, com você. Eu achei que não tinha um coração a dar, mas meu coração agora é seu. Parabéns, mano. Você conquistou o demônio. O que nós vamos fazer agora, amor? Acho que ia escapar da minha sedução. Eu tenho Johnny, eu tenho esse rosto. Seduzo qualquer um. E tenho e a Verusca tem tetas, olha essa combinação. Matar todo mundo na minha escola com fogo! Ah... O que nós fazemos? Sair. Vamos matar todo mundo na minha escola com fogo! Ah, eu gostei do jeito que você pensa. Azete! Ah, Bom, gente, então foi isso: Burning Love. Tem mais escolhas, caso vocês queiram, né? Eu vou ver o que acontece das últimas, de desse finalzinho aqui. I, I, I Só pra ver, vamos conquistar o reino de gosto do jeito que você pensa, ok. Vamos escolher outro. I, I, I, Bom, parece que a gente chegou nesse fim. Provavelmente deve ter outro, sei lá. Eu vou dar uma olhada aqui. É, gente, parece que a gente conseguiu o, o, o único final que dava. É, até o próximo vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado, realmente. É, foi bem divertido, assim, esse joguinho. É, lembrando que ele é 50 centos, tá? Não é centavos, é centos. E se você quiser jogá-lo, é, entra lá no site deles, que eles não tem o link ao certo. Tem que ser no site pra você comprar o jogo. Mas foi de 1 de abril isso aí que eles lançaram um especial assim. E espero que vocês tenham gostado, gente. Até, é, Não se esqueçam de compartilhar. Dar like. Comentar, né? Pros seus, seus brod, pro Johnny. E até o próximo vídeo, gente. Então, pessoal. Falou.